Eu comecei jogando futebol é, na, em Alegrete, na cidade onde eu nasci. E quando a gente vem de uma formação de, de, de atleta, já gosta da atividade física, a primeira coisa que a gente imagina e fazer, se tiver a oportunidade de, de cursar uma faculdade, é o curso de educação física para a gente ficar na área. Então eu acho que a FSG ela vem a, a, a ser o alicerce nessa construção. Né? É uma base de conhecimento mais é, específica. Eu optei por vir para a FSG pelo, pelas indicações, realmente, pelo boca a boca, por ouvir a maneira que se trabalhava aqui, a maneira como a instituição conduzia é, o relacionamento, principalmente professor-aluno, por isso que eu escolhi a FSG. Essa mediação entre aluno e professor é, facilita muito o processo de aprendizagem. Então, é, o bacharelado tem um leque de opções muito grande de trabalho, né? então o mercado é bastante promissor para esse acadêmico. Bom, para mim tem sido uma realização. Né? Todas as dúvidas que eu tenho, tudo que eu, é, eu tenho procurado né, é, aprender, tenho buscado nesse relacionamento professor-aluno, é, nas condições que, de estrutura que a FSG tem oferecido, eu tenho encontrado.